O Portal AgroLink está no seminário do FITOS, a segunda edição em Porto Alegre. Eu estou agora com o José Carlos Verli, da Universidade do Porto Rico, que vai falar sobre os riscos da agricultura intensiva no clima tropical. Tudo bem? Me conta um pouquinho sobre o teu tema na palestra de hoje. Oi, tudo bem? Nós vamos estar trabalhando uh, sobre aspectos fitosanitários, enfermidades, pragas, que... Estão atingindo os cultivos, principalmente os cultivos tropicais como soja, uh, milho, cultivos uh, que estão sendo atacados por uma série de, de pragas e, e doenças novas que são conhecidas como invasoras não é? e que encontram ambientes favoráveis para a disseminação. E uh, causando severas perdas, perdas na produção econômicas e, consequentemente, uh, prejuízos uh, uh, sociais bastante grandes em várias áreas, uh, não só no Brasil, mas várias áreas uh, no, no planeta todo. José, a agricultura intensiva é conhecida pela força, por ser muito forte. Eu queria que tu me explicasse quais são os riscos no clima tropical. Uma das coisas importantes que tem a organização que se tem por, por detrás da, de estabelecer a agricultura intensiva uh, nos sistemas tropicais, onde você tem cultivos uh, em larga escala, de mesmos... Uh, Mesmas espécies, não é? de, de, de mesmas variedades, uniformidade genética é excelente para a produção intensiva. Ao mesmo tempo, essas condições e esses ambientes ah, propiciam ah, condições extremamente favoráveis para a multiplicação e disseminação de pragas e enfermedades. Então, um conjunto de estratégias e de planejamento de prevenção deve ser desenvolvido para que esses cultivos, que são tremendamente suscetíveis a pragas e enfermidades, não venham a sucumbir, a se perder todos com o desenvolvimento dessas doenças e enfermidades. Eu conversei com José Carlos Vele da Universidade de Porto Rico, e ele está no segundo seminário do Instituto FITES, de Porto Alegre, Aline Merladete, para o Portal Agrolim.